Thank you. Saímos numa pandemia, a seguir a pandemia entramos numa guerra sinistra e agora estamos, estamos a reinventar-nos sempre constantemente, mas se calhar quando às vezes pensamos um bocadinho, se calhar passámos a, a, a vida inteira da humanidade a reinventar-nos, é? portanto isso, é essa se calhar a nossa história. Às vezes a pequena diferença que podemos fazer é só mudar alguma coisa, tipo a costa da Caparica se calhar há uns anos atrás estava quase abandonada e agora tem sítios incríveis que qualquer pessoa pode estar ali no paraíso, quase. Não é? Os símbolos marcam as pessoas que resolveram fazer de Lisboa o seu oásis e que são de todos os lados deste mundo, de todos os genes e feitios e que tornam a cidade mais colorida, mais rica, mais viva e mais interessante como é agora, que não era há uns anos atrás. Hoje em dia é muito difícil definir quem é o cliente. O cliente é um rapaz de 15, a 16 anos até um, um eterno jovem de 60, a 70, que temos um cliente de 82, acho que é. São pessoas que são portuguesas, alemãs, americanas, sul-africanas, Austrália, Japão, de todo o lado. E é difícil de determinar de este, onde é que isto começa, onde é que isto acaba, não é? Há uma coisa comum, que é a marca, que é o que nós temos para dar e o que as pessoas gostam da marca, isso é que é o importante. destes anos todos, isto é sempre uma, é um caminho, é uma, uma, uma oportunidade incrível de fazer aquilo que gostamos e, que, e as coisas, usar tudo isto como um meio de comunicação com as pessoas e isso é genial.